Eu vou pedir para você formular sua pergunta para esse grande amigo, esse grande mestre. Eza Siqueira, sua vez, meu garoto, boa noite. Fala aí o que é que você cria. Se você cria coleiro, eu estou ligado que você cria coleiro, você cria trinca-ferro. Fale para nós aí tudo, não me esconda nada. E coloca o Vilmar de Assunção no Roda Bruta, por favor, Eza Siqueira. Se Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, José. Boa noite, Vilmar. e os demais participantes a galera do chat também, boa noite. Eu sou Égeras, aqui da cidade de Serrinha Maria. Já criei de tudo, hoje eu só criei o sol por ió, só no dialeto no, no Praia Clássico, tentando, né? Trabalhando aos poucos. Vilmar, a minha pergunta para você é qual o critério que você utiliza no princípio já de escolher a fêmea, o galador, se é questão de voz, andamento, se vai ser repetição ou se você já tem um conjunto de sangue, que hoje já tem diversas raças, a Brasil afora, que às vezes a gente vai fazendo a pesquisa, a gente sabe, entre aspas, eu acho, né? Eu posso afirmar, que tem algumas raças que combinam mais com outras, umas impõem mais voz, umas mais repetições, outras mais andamento, e tem umas que você mesclando, é, tem um conjunto totalmente superior aos outros pássaros. Então vamos ver se eu consigo entender, porque nós cortamos dentro. dentro, mas vamos ver. Mas falou mais aí relativo a fêmeas, a alguns requisitos, genética de fêmea, e aqui não foge muito, é que não, a questão de sanguidade assim, é assim, relativa ao, ao Brasil, tão rápida a distribuição de fêmeas, hoje é difícil você ter porque eu sei também que não tem. Né? Qualquer um tem. Qualquer tem provação, tem esse, tem aquele, tem matur, tem esse, enfim, né, então, eu, eu, eu não vejo, por esse lado, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa tem manejo de fazer uma boa vetorização, né, a pessoa dá condições para fazer uma um boa o enxado, ação correta do básico, né, então, manejo, ter paciência, aguentar a sua ansiedade, todos nós temos. Eu até que ver o médico, o médico A questão do critério né? de, de, de escolha, de fêmea, de galadores, se é por voz mais imponente, por repetição, por andamento, se na questão, já que ele tocou, já a questão também de manejo, o filhote, qual a, o manejo dele até os seis meses, se, se tem algum manejo antes do sétimo dia, porque eu aqui eu separo, até o sétimo dia eu já levo para outro ambiente, já totalmente. O filho só fica com a fêmea até sete dias. Eu acho que deve é. ser o teu wi-fi, mas vamos lá, vamos, vamos em frente aí. Pode falar. É... Eu, Edras, em primeiro lugar, para... é, é, é um prazer estar conversando com um amigo que tá é, Vamos assim. Do, do que eu peguei, tá? Do que eu peguei do amigo, para os amigos podem dar uma reformulada. Então, nós estamos falando de fêmeas. Então, a gente tem, tem que tomar muito esse cuidado, sabe? De, de, de, de essa palavra manejo. Porque o sangue já está por, tá por aí. O sangue está é por aí. O que você tem na mão? Você vai dizer para mim que tem a fêmea filha de, de X, X daquele, X daquele, do amigo capadócio, do amigo daquele, do amigo mal de Aquele, amigo Modesi, e, Enfim, eu falo para nome assim, só né? do amigo Renato. Dizer, todo mundo nós temos coisas boas na né, mão. Né? É, se você pensar para mim aqui em casa. Sobre o sangue de repetição, o que é que não tem, na verdade, e agora se ela vai se manifestar, é uma outra história. É uma outra história. Porque repetição não se ensina, repetição ela se manifesta. Às vezes o cara tem um bom, repetidor, e não dá nada no filho, mas que a dar alguma coisa no neto. Então é um troço muito relativo, sabe? O importante, é que eu falo para todo mundo, é os 35 dias de vida, cara. É ali que eu sei o a coisa. Porque eu sou, eu, eu, olha bem eu vou falar, é, não adianta ter um criou aqui em, em casa, sem ele errado, para mim é sério, eu gosto de ouvir coisa boa, sabe? Quando você falou no quesito voz, normalmente o coelhão do sul, por causa do frio, olha aqui, eu posso ver que eu estou agasalhado, ou se eu não vi se você está de camisa curta ou não. Eu vou ver a outra, normalmente o que eu não, não. você está entendendo, Mas você está de manga curta. Né? Eu aqui estou agasalhado. Então, o Cuiol do Sul tende a, a, a, a, ter, a ter mais massa do que o Curió do Norte. Então, o Curió do Sul, por, pela natureza do Curió do Sul, ele tem mais voz tá? e ele tem mais peso. Então, vamos supor em gramas, vamos supor em gramas, para dar uma suposição. O que é nascida e não que vai daqui para aí. O Cuiol aqui, vamos supor que tenha 13 gramas ou 15 gramas, e você vai ter 14. Ah, ou 13, vamos assim dizer. Porque o frio faz isso, tá? E o frio também nos faz encorpar a voz. A ah, não ser, eu já não sou, não tenho voz encorpada porque eu sou já, sabe? Mas o que eu quero dizer é esquisito, tá? É lógico que o CD tem dado ajuda e como ajuda. Né? Esse nível tá talvez até um bate-papo no grupo aí assim, do pessoal relativo, algo assim, sobre trem, de voz, alguma coisa assim, se faz diferença para CD, que o faz. Não, não mudou a genética ah, in, in, no, ah, anterior Na década de 90, início de 2000, o ser que mais era tocado no Brasil era o ser marrom e vermelho. Tá? Pois disso, você não vê mais. Hoje, o Prata dominou. Tanto Prata, quando eu falo Prata, Prata Ana diz, como do FH para cima, porque tem uma, tem uma amplitude de voz muito maior. Entendeu? O pessoal quis procurar com mais mais potência na mostra que, vamos um pouquinho mais, em Maia, vamos assim dizer, sabe? É, então, é, o clima muda, manda muito, sabe? Manda muito, é, relativo a esse detalhe. É, o que mais você falou, rapaz? agora... Ele me... perguntou eu, uma coisa que, para mim, eu achei interessante, rapaz, é a respeito dos primeiros sete dias de vida. Qual o manejo que você faz? Se você tem algum manejo para os primeiros sete dias de vida no aprendizado? Os primeiros sete dias de filhote, vamos falar, se você está falando de filhote de berço de ninho, eu não dou bola. Não dou isso. bola do porque para mim, olha, olha bem, tá, beleza? Para mim, o mais importante do mundo do Curiol é quando ele sai do ninho. Então quando ele sai do ninho, eu, se simplesmente eu não toco nada, não ligo para ele, sabe? ele sabe é bom amigo? Se quiser correr até então, um gravador, deixa eu, eu ouvir, não tem problema nenhum, calador quadrado, não sei dizer tal, então, gregão, não tem problema nenhum. O importante é o seguinte, saiu do ninho, quando o Curel sai do ninho, é, é, o meu, é o meu trabalho junto com o meu amigo Gil falecido, sempre dizendo essa opinião, Quando quando sai do ninho, ele é ninhento ainda, ele é ninhento, isso aí, é, tem três dias, que se sente inseguro, ele volta para o ninho, o ninho ainda dá segurança para ele, então nessa parte para mim o Curel não está aprendendo nada, ele é muito bacana, quando ele aparece para isso, em décimo quinto dia? Que ela para de ir para o. que a gente chega perto da gaiola, enfim, uma pessoa estranha, qualquer coisa, que ela para de ir para cima do ninho, tá, que já se sente seguro no âmbito dentro da gaiola, eu tiro o ninho de dentro e aí faço a vetorização. A vetorização pode para mim em três semanas, 21 dias, que é o 25 até os 35, a gente fala tal, mas em torno de três semanas, 15, com 21 das 36. Tá, são três semanas que ele vai abrir o canal de vetorização e ele vai pegar o canto da família dentro, de alerta da família dele nesse nosso ambiente que nós damos para ele, tá? Respeito que pensa contrário rádios, toca lá no U? Não, eu não ligo para isso. Pode dar um curóquio quadradinho em 15 dias certinho, em 15 dias tem, eu vou vetorizar, ele vai cantar o que é o vetorizar Eu faço a vetorização, quando eu trabalho, faço a vetorização de papel manteiga, que não é nada mais, nada menos, que deixar eles só naquele mundo deles lá dentro, tá? Então, eu já mostrei semana passada, na última live, mostrei o pessoal, as minhas, as minhas caixas de vetorização, se eu não fosse utilizar hoje, eu ia, usar, ia ser um, um, um, um quartinho, uma penula, mas só a fêmea. Sempre, eu, eu sempre ponho o pessoal, quem pega uma fêmea e já bota, deveria estar um quartinho um, um, um só no caso, que já estão tá anilhados, bota três, quatro, já pode estourar o prólogo, porque já estão tá anilhados, porque já sabe que é o pai que é a mãe, quando a é uma tratadeira boa, você bota lá com três, quatro filhotes, porque não ela custa mais tempo para se aprontar, e ela só fica alimentando, né? Então eu bota no um quartinho escuro, lá sozinho eles lá, cafeirinha lá, sabe? Não deixa o rio galador em posse nenhuma. Ah, mas eu tenho um mestre que esquece. Mestre é para quem sabe usar. Mestre é para quem sabe usar. Tem momentos certos de manhã como tem momentos da tarde. Não mais do que 15 minutos, 10 minutos. Sabe? Tem gente que acha que vai bota os farinhos embaixo do, do, do, do preto, que, que é bom, mas não existe preto perfeito. A gente sabe que os nossos passos em casa. Esses brincos, eles fazem tudo, né? A gente tem que ser sincero e isso. Não existe espaço perfeito nesse quesito. Então, a pessoa tem que ter esse dono do tal mestre, tá? Não estou contra, mas na mesma hora eu falo, não use. Se não sabe manejar, não use. Use o CD, que é, é o melhor mestre, eu cedi. Tá? Não sei se eu me ativei aí mais ou menos.